Bom, boa tarde a todos. É, meu nome é Adriano, trabalho na Tempo Assist, que é o, a maior empresa de, do Brasil aqui de assistências, 24 horas. E acredito assim, open bank, eu acho que tudo vai ter que ser open no futuro. né? Por exemplo, a gente começou as nossas APIs lá na, na Tempo pensando em abertura de assistência 24 horas. Por exemplo, no caso aqui da geladeira, se der defeito, ele podia chamar uma API minha aqui para acionar uma assistência para poder a gente ir lá consertar sem o cliente nem saber. Então, eu acho que, no termo de banco, é... as próprias fintechs né, elas vão ter que vão acabar consumindo tudo banco se o banco não abrir. Então, tudo vai ter que ser aberto, então não tem jeito. A parte de segurança, eu acho que, trabalhar com um time de, de, de SI e desenhar bem as APIs para não ter, não ter furo. Né? Eu acho que assim, a gente não vai conseguir é, prever todas as, as possibilidades. E eu acho que trabalhar bem com um time de SI, desenhar bem as APIs, eu acho que a gente consegue resolver esses problemas. Bem, boa tarde, pessoal. É, no, no mercado de seguro, cada vez mais a necessidade de se publicar necessidades do, do mercado de seguros, né? no caso, cotações, no caso, prêmios, é, chamada assistências, ela tem sido colocada dentro de uma prioridade das seguradoras. Né? Hoje em dia, é, existe um termo que nós chamamos de bank assurance, que é onde nós publicamos todas as, as nossas partes interessadas as comunicações de funcionalidades corporativas. Então, dentro de uma companhia de seguro, a cotação é um dos itens que precisam ter a maior nível de comunicação. Então, por exemplo, nós temos parceiros de, de bancos, que, até sites, é, diversos tipos de, de, de ramos de negócio, que precisam ter uma cotação de um certo automóvel, de uma casa, de qualquer tipo de seguro. E, mas só que essa cotação, ela precisa ter uma velocidade muito rápida, muito rápida. Então, dentro de uma plataforma de, de seguros, é, você tem que ter uma resposta muito imediata dentro de todas as outras seguradoras. Né? Então, a, a, a, o nível de publicação de APIs, que no caso a, a Luísa falou sobre open banks, no caso do, das seguradoras, você precisa ter essa publicação de, de features de negócio de uma maneira muito rápida. E a API ela, ela é a melhor maneira de você publicar isso. Eu não vou dizer que é a única, porque isso já acontecia anos anos passado. Você trocava arquivos, você trocava é, até e-mails né, com anexo, com algumas é, nome do segurado, enfim, algumas informações. Mas a API ela trouxe uma agilidade e, principalmente, a segurança. Né? Hoje, você precisa, de alguma maneira, é, dar uma velocidade e atribuir uma segurança ao negócio. Porque, Toda vez que você trata de informações de pessoas, informações de bens, essa informação precisa ser muito bem segura. Então, hoje, a WSO2 ela é parceira da SOMP na publicação de APIs, e hoje a gente utiliza é, um cenário de disposição dessas informações, dessas features de negócio, de uma maneira muito rápida. E isso é fundamental para o nosso negócio. E Adriano, como como tu falou também de vários casos é, da tempo e tudo mais, mas como tu, tu poderia citar alguns outros exemplos onde vocês estão usando APIs e por quê, quais são os benefícios dessas APIs? Bom, pra, acho que é bom falar do começo, né? A gente é. começou é, a primeira assim estudo do time de Dev aqui foi como que a gente vai começar no mundo de API? Porque a gente, uma hora ou outra a gente já tem que ser aberto, ia ter que expor as nossas APIs. E a gente falou assim, vamos escolher o melhor parceiro. Acho que a gente acabou escolhendo o WSO2. É... Inclusive, a gente está muito contente com eles. E a, gente, a primeira a primeira aplicação que a gente fez foi o nosso mobile. Então, a gente tem mais de 20 mil parceiros no Brasil inteiro. E a gente precisava conectar é, esses parceiros de algum jeito. Né? Em vez de ser telefone, a gente teria que colocar o um mobile na, na ponta, porque a gente precisava saber se o cliente, se o prestador está chegando ao cliente, qual que foi o feedback, então a gente começou com isso. Tá? Agora, é, agora a gente está abrindo as nossas APIs para, para, para seguradoras, por exemplo, a SOMP, infelizmente ainda não é no nosso cliente, mas poderia ser, é, porque a gente tem todo o know-how para abrir assistência, e eles têm todo o know-how para vender a, a assistência, né? Então, essa integração que a gente agora planeja para o futuro também fazer, além das seguradoras, o B2C, né? que é para vender para o cliente direto do, na ponta. É, inclusive, se alguém quiser, por exemplo, a gente vai abrir uma assistência, para deixar pública, qualquer pessoa vai poder abrir. Se algum geek, alguma coisa, quiser, alguém quiser fazer uma, uma abertura de assistência, por exemplo, na geladeira, que eu falei, ou uh, colocar um. Um, é um conector lá no carro que abre assistência automática, caso o, o, o veículo dê problema, um ODB. É, então, é isso. Legal. É, Guilherme, quer falar? Sim. É, a, a necessidade da, da, dessa evolução, né, para esse mundo desconectado, desse mundo é, de interação com, com algumas pessoas, na verdade, até com desconhecido, na seguradora, ela é muito, é, relutou muito. O mercado seguro ele vem do, do mercado financeiro, vem do mercado de bancos. Né? E, se você olha hoje o mercado de bancos, você encontra muita baixa plataforma, você encontra muita diferença entre as, as, diversos tipos de sistemas, você encontra legados em COBOL. Então, o seguro também é assim. Hoje, dentro da SOMPA, a gente tem N sistemas legados e a gente tem sistemas novos. Então, existe essa mescla muito grande e a necessidade dessa transformação dessas comunicações. É, chegou um determinado momento em que a gente precisava expandir esses negócios para o mundo mobile, para o mundo entre os parceiros, porque uma seguradora ela tem diversos tipos de parceiros. Ela tem o um parceiro, né, como a, as, as assistências, ela tem parceiros em negócios, ela tem parceiros em informação. Uma seguradora ela tem um, um, um, é, dados ricos sobre propriedades, sobre pessoas, sobre assistências já oferecidas. Então, de alguma maneira, esse, esse conjunto de massa de informação é um grande valor para a seguradora. E outras necessidades, por exemplo, de diminuição de risco. Eu, por exemplo, existe uma, uma necessidade de troca de informações entre seguradoras. Esse segurado bateu o carro quantas vezes aí? Ele foi fez fraude aí nessa outra seguradora? Então, essa necessidade é, gerou uma... uma uma comunicação imediata, rápida, entre as seguradoras. Então, essa necessidade da evolução para esse mundo de API foi muito importante. É, Existem em exemplos. Hoje, qual é a nossa atuação hoje em APIs? É, basicamente, para mobilidade, foi lançado é, a Somp Seguros, ela tem seguro de saúde, seguro de joias, seguro de automóveis de alto valor, tem seguros que chamamos de massificados, que é seguros de residência, seguros de carros. Então, o que aconteceu foi essa necessidade de, de comunicar esse público através das principais canais digitais que existe hoje, que é a necessidade de mobile. Então, a gente fez uma parceria com a OutSystem, que é uma empresa de desenvolvimento de portais e dispositivos móveis, e houve essa integração com o barramento e o nosso API. Então, hoje, basicamente, a gente utiliza para a comunicação com parceiros e para a comunicação com o mobile. Legal. É, vocês falaram aqui é, em como as APIs estão possibilitando a abertura de novos negócios, comunicação com novos parceiros, enfim, trazendo novos modelos de revenue aí para a empresa, para ambas as empresas. E eu gostaria de que vocês comentassem aqui com o pessoal como foi essa jornada porque vocês falando vocês estão falando de um projeto que já aconteceu né mas eu acredito que vocês tenham muito a falar e algumas coisas que talvez não saíram como vocês queriam que seriam alguns alguns ensinamentos né é, algumas dicas vocês poderiam dividir com o pessoal bom eu acho que assim é... A principal dificuldade é convencer o time de qual, qual, qual tecnologia utilizar, é convencer a área de negócio, que a gente vai demorar um pouco mais para fazer, mas depois ele vai poder ser reaproveitado. Eu acho que isso é um grande de passo, se você conseguir colocar o time de negócio junto com você, falando que ah um desenvolvimento que eu demoraria, sei lá, um dia, vou demorar um dia e meio, mas isso vai poder ser reaproveitado no futuro. É, eu acho que foi a nossa principal dificuldade para poder convencer a área de negócio com isso. Bem, é, no nosso caso, é um foi uma jornada, eu considero até que curta, uma jornada de, acredito, que um ano, mas foi uma jornada é, bem difícil. Né? A Luísa acompanhou com a gente, o Roberto, eles estavam bem próximos da gente nessa aquisição. Primeiro primeiro desafio é vencer a cultura de on-premise, né? onde você trabalha, é tudo dentro de casa. né? A SOMPA ela tem um parque de servidores muito grande e, e a gente precisava, de alguma maneira, desmistificar alguma coisa dentro do nosso negócio, né? dentro da nossa própria TI, para poder primeiro sair desse mundo on-premise. E a gente conseguiu em partes. né? Hoje a gente tem um, uma comunicação toda externa para dentro de casa, primeiro, e dentro da nossa casa, dentro do nosso on premise e de lá a gente vai autenticar esse usuário na cloud e expor o nosso catálogo de serviços dentro da cloud. Né? Então, a gente não conseguiu ser cloud totalmente, mas a gente conseguiu ir para algumas coisas e é uma jornada a ser feita. Então, eu digo, a primeira, primeira dificuldade é a quebra de paradigma dentro da empresa. Tá? Segundo, é o um, que um grande amigo meu falava para mim, é, toda exposição tecnológica ela não pode ser uma exposição de tecnologia em si você tem que expor capacidades da sua do seu negócio então o que que eu exponho eu não exponho uma camada de REST eu exponho uma cotação de automóvel ao cliente numa camada de API e a partir do momento que você faz isso o que que acontece você coloca uma lupa em cima da sua capacidade de negócio vamos supor o no nosso exemplo aqui uma cotação a partir desse momento você coloca você potencializa, potencializa toda a sua capacidade de negócio. Então, se você faz aquilo de uma maneira não faz direito, você vai colocar uma lupa em cima daquilo que você não faz direito. Se você faz muito certo aquilo, você vai ter uma capacidade muito grande de expor o que você faz muito certo. Então, o, o grande desafio é você preparar a sua empresa para essa publicação de serviços. Então, aconteceu algumas vezes lá na, na, na Sompo, onde o que a gente queria expor para a empresa desenvolvedora desses canais, que, no caso, foi o mobile, a gente queria expor para ele uma API, que eu não quero que ele saiba mais nada do que uma API, que isso é uma segurança da nossa informação. E, a partir desse momento, quando a gente fez isso, o parceiro encontrava o quê? Erros dentro da nossa API. Por quê? Porque o conjunto de informações não estava sendo entregue de uma maneira correta. E aí, o grande erro... O e-mail que mandava para a TI, para o negócio era o seguinte: Estamos com erro no API, né? E na verdade não era erro na API, era erro lá atrás, onde não tinha a informação extraída de uma maneira correta. A gente sofre. E, então assim, isso foi, então assim, aí até você passar por essa nuvem de problemas, você fa, até identificar que o problema não é na API, o problema é lá atrás aí a gente sofre um pouco. Isso daí é uma coisa também muito importante vocês entenderem que esse é o desafio. Né? É vocês entenderem que a exposição daquilo que você está colocando na nuvem, você vai colocar a lupa sobre aquilo. Se aquilo não foi bem testado, não foi bem implementado, se existe algum tipo de problema naquilo, aquilo vai se potencializar. Não que não possa ser lançado, mas tem que ser respeitado e tem que ser tolerado. Você tem que trabalhar em favor daquilo. Então, do início da jornada, da crepa do paradigma até a exposição do serviço, eu acredito que esses são os maiores desafios. Obrigada. É, é importante esse, esse, esse assunto, porque hoje tudo é API. né? A API é cola digital lá, por causa da transformação digital, todas as empresas querem se transformar. Só que o mais importante que a gente vê é que não adianta a empresa escolher uma plataforma se não tem toda uma cultura, um engajamento por trás, porque... Se não tivesse engajamento, com certeza o projeto não vai andar. Ou talvez não vai andar de acordo com a expectativa da empresa. Então, é, e ainda falando sobre é, API e né, transformação digital, é, o que que... Mas deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu esqueci. Chegou a cerveja, pessoal. Chegou a cerveja. Vou mostrar para vocês, tá? do Zé. Como é que é? Ó, delivery tá do Zé. Geladinha, viu? Depois podem tomar com o Jefferson, depois eu guardo, depois do painel. quem fez pergunta vai ganhar. É, e aí, é, o, que que, o que que, assim, tu, como é, uma pessoa que trabalha com TI, se é, alguém perguntasse definição de API, o que que... É um trabalho com a API trouxe para a empresa como um todo. Ah, eu acho que assim a gente sempre explica assim que vai conectar qualquer coisa, né? Desde o é, um mobile, um web, um IoT, é, vai conectar a mesma API vai poder ser usada em várias das coisas. Então eu acho que é isso. Deixar a definição. Tá, então, A definição seria, a definição seria reuso. Reuso, principalmente reuso. né Eu, eu acho que reuso e, e, e depois a gente pode de, expor ela, eu acho que acho é, isso putz, ajuda muito até aí Tá, legal. E, Guilherme, o que, que tu diria? é Bem, eu diria que, principalmente, você ir para esse, esse mundo de APIs, você, de alguma maneira, é, expõe, é uma transformação, porque você expõe a, a, a uma massa de, de pessoas, né? no caso se você colocar uma API pública, ou você cria uma camada de exposição maior daquilo que você faz. Eu acredito que essa é a grande virada aí de um conjunto de, de do que aconteceu na SOMP em relação a APIs. E a questão do reuso também é muito importante, porque às vezes você gasta um tempo maior para poder testar, publicar uma API, mas... Daqui a pouco você ganha um conjunto de ações que você entende que aquilo realmente andou mais rápido. Nossa, isso aqui ficou melhor, aqui está muito mais rápido. O projeto do fulano e do ciclano foi melhor do que o outro. Por quê? Na verdade, não foi melhor, porque um conjunto de reutilizações foram feitas. A equipe de, do Centro de Competência de Integração nossa ela tem um, um, um catálogo de serviços que, Ali, eles consultam ali primeiro de alguma maneira e já tem um conjunto de informações que já podem ser utilizadas. Então, você ganha uma agilidade muito grande. Legal. E vocês acreditam também que é, facilita novos canais de revenue, é, novos, can, novas linhas de negócio? É mais fácil atingir novas linhas de negócio expondo e controlando APIs? É bem mais fácil, porque hoje a gente trabalha no B2B, né? a gente trabalha direto com, com, com os nossos clientes. A gente vai ter agora clientes físicos, então é, eu abri, ó, vão abrir o leque de poucas empresas para milhares de pessoas. Então, expande muito isso. É, com certeza ó, tem esse, essa possibilidade de aumento, né? e principalmente na capacidade de você trocar de parceiros ou é, oferecer essa diversidade é, para o negócio de capacidade de parcerias. Então, por exemplo, existe algumas empresas de ramo de assistência, né? ele participa de uma, existem outras no mercado, e você acaba quase que fazendo um, uma possibilidade de leilão, né? você... Dentro da própria API, você consegue fazer um, um controle de billings, onde você determina uma capacidade que aquela API pode consumir, e aí você coloca N parceiros e começa a trabalhar numa pluralidade melhor do teu negócio, com parcerias com outras empresas também. Legal. É, pessoal, a gente tem aqui ainda seis minutinhos, e eu já fiz várias perguntas para eles. É, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta... Cerveja. <risos> Acho que o pessoal do fundo está bem quietinho, né? é? cerveja. Qualquer cerveja. Ah, não sei. <risos> <risos> Sem perguntas? Então, é, Guilherme, Adriano, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. É, pessoal, espero que é, tenha sido produtiva essa conversa do, do Guilherme e do Adriano para a carreira de vocês, para o que vocês vão voltar para a empresa de, de vocês né, e, enfim, passar para os colegas que não vieram. E eu acho que agora é o, o break, mas o Rodrigo quer falar alguma coisa aqui. Pessoal, na verdade, é, a gente vai por um intervalo agora, um intervalo de 15 minutinhos. É tudo aqui dentro, o banheiro é aqui perto, então, é, é para ser rápido, para a gente ganhar tempo. Porque, assim, quanto antes a gente acaba o evento, antes começa o happy hour. Beleza? E, assim, é, mas antes eu queria só pedir para vocês, não sei se vocês já usaram essa, essa funcionalidade do aplicativo do LinkedIn. Vamos aproveitar que vai ser um momento de network agora. É, se vocês abrirem o um aplicativo do LinkedIn no celular e forem ali nos, nos, uh, no Android e no iOS também tem, tem uns bonequinhos aqui embaixo, que é onde você convida as pessoas, você vai achar um, um botãozinho lá no topo chamado Find Nearby, que é, é localizar quem está perto. Habilitem isso, que todo mundo que está aqui vai começar a, a aparecer aí, a gente consegue se conectar e aumentar a rede, e começar a trocar algumas informações mais fáceis, ok?